Soluções para Linux e Windows, tanto em servidores, quanto em estações de trabalho, virtualização, backup e monitoramento de servidores é com o Marcos Monteiro. Acessem www.marcosmonteiro.eti.br ou acessem o link na descrição desse vídeo. Beleza, camada. Seguinte, então hoje eu estou fazendo um vídeo onde eu debato os comentários que eu recebi no vídeo sobre o Azure Sphere eu já tinha feito anteriormente foi na terça-feira agora o vídeo mostrando os comentários que eu detestei agora eu vou debater alguns que eu achei interessante que bom isso pode gerar até outros temas por exemplo do alessandro rodrigues que ele diz o seguinte que ele tem uma dúvida hum, se o windows sofre de ataque de hackers e vírus quando vira para o linux a situação vai virar para o linux ficou meio vago a pergunta aqui né mas tudo bem eu entendi Uh, são dois pontos, tá? você perguntou se o Windows sofre de ataque de hackers e vírus, se quando for utilizar Linux, né, se a Microsoft passar a utilizar Linux, essa situação vai acabar vindo, acontecer com Linux, né? Linux. Tá, primeiro ponto, hackers não atacam nada, tá? pelo menos não com autorização, é, não se deve confundir hackers com crackers, tá? white hats com black hats, tanto que isso está gerando até mais um tema aqui para o canal, tá? que eu vou tratar sobre o assunto hackers, crackers. vou indicar livros que, por exemplo, eu já recebi um interessante que conta histórias de hackers, que eu acho que devia até virar um longa-metragem aquele livro ali. Vou contar experiências que eu já tive também e tal, tanto que assim ó, a pessoa que me ensinou Linux, me deu o princípio na carreira de Linux, ele era contratado por um banco exatamente como o um hacker, ele era contratado para invadir o banco, de fora do banco para ele encontrar vulnerabilidades e corrigir antes que outros encontrem tá? então isso vai ser tema para um próximo vídeo ou para uma série, uma minissérie aqui no canal tá, questão de vírus para linux que isso vai acontecer com a popularidade do linux vai acabar surgindo, né? mais malware, essas coisas isso aconteceu com o Mac, tá? Quando aumentou a popularidade dele, inclusive no Brasil, com a venda do iPhone, aumentou muito a popularidade deles. Então as pessoas passaram a concentrar esforços em cima do Mac. Começaram a surgir essas coisas. Aconteceu isso com o Android, né? É, a popularidade dele foi tão grande que começou a surgir vários. Só que isso não foi no kernel do Android, foi no user space dele. Começaram a encontrar vulnerabilidades, explorar elas. Mínimas foram no kernel. Uh, a questão aqui é sim, pode ser que sim, pode ser que não, porque se fosse para acontecer, já estaria acontecendo agora. Quantos servidores Linux está ocupando aí no mundo afora? Só na web, para você ter ideia. E o número de ataques é bem menores do que o do Windows. Vocês viram naquele caso quando teve lá o, o WannaCry. Foram segundos países que foram atacados. E vazou uma informação que 157 servidores Linux foram invadidos, ou seja, um data center no máximo, tá bom? Então assim, pode ser que sim, pode ser que não, questão que tempo vai dizer. Tanto que assim, eu recebi de várias pessoas esse tipo de pergunta, então assim, eu estou respondendo através de um a pergunta de todos, tá bom? Tem o do Felipe Dreher Cordova, não sei pronunciar isso. Que ele disse o seguinte, simplesmente um dos melhores vídeos, sendo analista e técnico como sempre. O que me chamou a atenção não foi isso, foi o seguinte comentário que ele deixou. Apesar que, cara, obrigado. É, e não se esqueça que a Microsoft também colabora com a Raspberry Pi Foundation e a Microbit Educational Foundation. Tinha que ter notado isso também, então eu quis mencionar isso aqui que eu achei interessante. Não só dele, mas também do The Crow, diz o seguinte, a Microsoft também migrou... Grande parte do código dela para o Git. e do Arthur Barth, acho que é assim que pronuncia: Barth, não sei a pronúncia. Ele diz o seguinte: faltou citar que um dos maiores projetos ou maiores produtos da Microsoft foi para o Linux, que é o SQL Server. Agora pode ser executado no Linux. O Management Studio ainda não pode, mas a Microsoft já está com um substituto que funciona no Linux. E no Windows, totalmente open source, liberado em beta. Eu também acho incrível o que a companhia está fazendo pela comunidade open source. Beleza. Arthur, eu ia, cara, mencionar isso, inclusive, também do SQL... Minha caneca. Eu ia mencionar isso sobre o SQL Server para o Linux. Mas, inclusive... Bom, eu deveria ter mencionado, mas assim... É... Essa parte do SQL Server vai ser tema para um vídeo meu de uma das piores histórias sobre Linux que eu já ouvi Porque teve gente que mandou aqui um PDF para mim falando Ó, oh, o Windows engole Linux nos servidores no Brasil Inclusive isso aí dados da Fundação Getúlio Vargas Fundação Getúlio Vargas, vocês tem que ter responsabilidade nesses artigos que vocês disponibilizam Vocês vão ver o artigo mais para frente, tá bom? que assim, pra mim aquele artigo foi um fracasso ou pelo menos esses dados que eles levantaram de empresas, bom e o último comentário é do Juliano Atanasio que ele diz o seguinte tá cada vez mais difícil ser fanboy de Windows é, realmente tá bem difícil ser fanboy de Windows né inclusive a gente vê o cara lá fazendo vídeo falando que Linux os bugs não são corrigidos, não acontecem os o bugs reports que o Linux é um samba do crioulo doido que se for para instalar Linux é só numa Birosca, né? Que numa empresa grande mesmo, se instala o Windows, agora tá lá, ó. Todo de abraços dados pra Linux. Então é isso, galera. Eu só quis fazer esse vídeo, tá? Debater esses comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E se gostou, não deixe de curtir e compartilhar, adicione a playlist de vocês. É isso aí, um abraço e falou!